Ele é, é, é, tá em boas bolsas. é? Tá isso a gente sabe. É o pastor Ronaldo. Doutor. Leva perto, a não é que eu bato a porta. Ó, fiquei muito contente. Puxa o, o cinto aqui pra ele, fazendo favor. Depois ele... Aí, ó. Ah, oh, doutor. Mas que alegria. Ela, ó, Ela veio me buscar pra eu mostrar com filhos, ela. Quantos filhos, doutor? Três. Essa moça que tá aqui que velha. lugar? mais velha. mais Só um pouquinho, só abaixar aqui pra você Baixe, ver. vai te filmar. Aqui, ó. É. Chega aqui dentro. E o nome? E o nome dela? Iglai Iglai Pelisaro. Iglai, Cristina, Pelisaro, gentil Gentil, o gentil. marido dela ah, mas, e, É família de Ribeirão Preto Mas ela tem que ser gentil, então Ela é muito gentil <risos> É muito gentil Ele também De <risos> sangue é. Graças a Deus e Tem o... mais dois E os outros Soto, dois Celto, que também é cirurgião dentista Mora em Orlândia Está muito bem lá, graças a Deus o Caçula é o Cleiton Ricardo de que mora aqui em Franca e trabalha como um representante de álcool, ah, chama? É etanol. Etanol, etanol. E é casado, tem um casal de filhos. O filho dele entrou agora, na, na, vestiu no ar, passou, vai para a Unifranca, carro. Graças a Deus, a turma toda encaminhada. Toda muito... oh, oh, Eu levei o seu pai lá em Cristais Paulista e nós fomos lá registrar a história junto com o Olívio. Eu tenho isso aí, ó. você me deu a, é, a fita A fita, ah. é muito bonita aquela história Ficou... Eu sou muito limitado, mas eu, eu, eu, eu quero é guardar as, a, a, a história, a história. Eu, Quem me impulsionou isso aqui foi a minha mãe Ela morreu com 90 anos E a minha mãe era uma colecionadora de fotos e depois que nós descobrimos junto com ela O valor de uma filmagem uhum. Aí nós fomos Eu falei assim, de hoje em diante eu não posso parar Depois que ela faleceu Eu comecei a fazer registro. Sabe Mas, por quê? A voz Ela identifica a pessoa Cada é. pessoa tem um timbre de voz Cada família tem uma, um, um timbre de voz certo? Aí eu fui disse, conversando Porque eu estudei, eu li Pouco, porque ela estava idosa, preocupada em assistir, porque ela morava lá no Espírito Santo. Aí eu peguei, não um tinha outro irmão meu lá próximo, porque eu tenho um irmão que mora em Curitiba, outro mora em Colatina, outro em Vitória. E eu peguei e falei, assim, não eu vou guardar algumas coisas da minha mãe. E eu tirei histórias lindas dela. Imagina. Até os partos dela, como que foi, quem foi a parteira, o tempo que nasceu, tudo registrado na voz dela, ah. certo? Teve um parto dela, deixa eu só contar isso aqui, que a gente não, não, não, não fala, mas é muito rico. Ela ficou cinco dias em trabalho de parto, no alto que não tinha nem um farmacêutico, não tinha recurso nenhum. Ah. No terceiro dia, a parteira desistiu de ajudá-la. Ela pegou e falou assim, ela mandou chamar a mãe dela, que era parteira, na fazenda longe, grande, aí ela foi... Buscar a mãe, a mãe veio com é, flanela e azeite e foi tentar tirar. E no, o menino saía, meu irmão grandão, bezerrão do mundo. Ah. Aí, quando chegou no quinto dia, ela desmaiou. Ela falou isso. E eles abriram o quadril dela. Na roça? É isso? Lá na roça. E tirou a criança. Ela botou dentro da bacia, sobrou de menino ainda mais de uns seis quilos Olha. e chorou alto nasceu roxo né? aí ele chorou a minha mãe só guarda uma história que eu vou contar pra vocês aqui muito pessoal, que a parteira falou assim é homem é grande e vai ser um grande homem uhum. o meu irmão e ele foi, uhum. foi grande e é grandão depois eu nasci ah. aí eu fui a alegria dela porque eu não tive trabalho de o um buraco estava tudo... Foi rápido. Rápido, né? Eu contei... Sabe o que gente faz esses registros? Porque depois chegaram os recursos médicos. Na minha região, o um médico, ele alcançava três, quatro municípios. Era difícil, era né? muito difícil. Igual o doutor Daú ali no... Na tá chave da tá tá chave Taquá. Tá chave tá tá tá tá ó, o um abraço. Foi muito bom. Nós vamos conversando e... Rapidinho, em eu Tá bom. Falou vou só dar uma volta aqui. É, de... oh, oh, oh, doutor, essa rua qual que chama? Essa, essa... é né? o Aqui que é o, o, o pessoal que foi da guerra, né? Ah, é. O, um, é, o voluntário é homenagem a todos. A todos. Todos os voluntários. Mas, em geral, cada um tem uma rua também. Em vários lugares da cidade, você acha. Por exemplo, é. tem voluntário Zé Rufino, voluntário Adriano Sintra, voluntário... Tem aqui na igreja de Santa Rita, aquele Jaime, Jaime não sei o que... De... É. Aquela rua que desce, que sai lá no posto Franco Carachá. É. Jaime Avelar. O senhor sempre morou nessa rua? Eu não, não. Eu, morei, eu mudei pra cá em eu, essa casa eu construí em 1974. 72. É. 72. Eu moro aqui desde 72. Eu morava, lógico, eu vim da roça, lá de é. Cristais. Nasci na roça, mamãe também foi com parteira, que eu nasci. E depois eu fui criado na roça, até o terceiro ano primário. Depois eu vim para estudar em Franco. Aí fui para o colégio, Colégio é. de Champagnat. Minha... doutor, faleiro. Ô, doutor! Vamos, Mário. Eu que grande. Faleiro, né? Amigo. Doutor Daú! Ah. O senhor, a Franca fez parte da sua vida desde o início, porque você veio ah, estudar no Champagnat, né? Eu tinha 12 anos, Franca tinha naquela época, era menor que o Paulista hoje. Não tinha, acho que tinha em torno de 15, 20 mil habitantes. O Champagnat já existia uma metade dele, depois construíram, ampliou. Mas eu fui pro champanhar e só gosto de ver. Eu tô até escrevendo isso para deixar registrado. que eu tenho, já publiquei meia dúzia de livros. Só que a minha história tem uma pessoa aí que diz que vai fazer, não sei. Tá fazendo. E, então eu saí da roça, vinha até Cristais. De pé ou a cavalo. Depois pegava jardim, vinha para Franca, voltava. E voltava de pé, 7km a pé, à noite. Chegava em casa, jantava, ia fazer a lição de casa com uma amparina, Pirozinho, lá na chave da Taquara. Na chave da Taquara. É. E aí eu fui crescendo, o papai foi crescendo em, em tudo, inclusive financeiro, porque aí a gente conseguiu, ele conseguiu fazer uma casinha que a gente veio morar ali perto de Champaiá. Aí eu terminei o até o terceiro científico. Depois fui fazer faculdade em Ribeirão Preto. Vamos voltar um pouquinho. Hum. Quando o senhor, é, chave da Taquara, quando o seu pai chegou lá. Já existia a Bolgiana, não, né? Não, então é essa história eu até vou fazer bem rapidinho. É. Em 1905, a família Pelisário chegou na Chá da Taquara. Eles foram empregar colonos de um senhor, não sei o quê, o senhor Rosa. Eu guardei só o nome da, da fazenda é. Foram colonos. Depois passaram a meireiros, depois passaram a donos da fazenda. A coisa de italiano, né, que veio da Itália com a mão atrás da, das costas e não tinha o que fazer e aonde, onde, né? Mas conseguiram deixar até hoje a família Pelizar, ali Tem gente que tem é, heranças é, do Ângelo Pelizari, que foi o italiano que veio da Itália com os três filhos. O um... seu pai? Não, meu pai não. Meu, veio meu avô com 11 anos, era o mais velho, o Antônio. O Antônio. E veio o Emílio e o Santo. Aqui no Brasil, depois nasceram duas meninas, mas da Itália são os três homens. Essa história eu conto no livro, Pelisários, que tá lá na... Eu contei a história da família, não entende? Eu, eu conheço o livro. Mas conta um pouquinho aqui para mim. Do seu pai, quem são os irmãos do seu pai? O pai Você é falou? o João Pelizário. Ele tem um irmão mais velho falecido, Luiz, que deixou duas filhas. Uma mora em Franca, está tá aposentado. E ele já é falecido também. Eu sou o segundo. O terceiro João Clóvis, ele teve uma infelicidade, ou, so, ou felicidade, não sei, de morrer com aos 15 anos, montado numa mula, tocando as vacas. Caiu no um raio e me levou ele. O seu de bal? De 15 anos. De 15 anos. É, é. Foi um dos motivos de meu pai ter ficado muito doente por causa disso. gostava muito do um, um desgosto muito grande. E depois veio três filhos, estão é. aí vivos até hoje, inclusive ajudando a cuidar de mim. É, o, o doutor Pilizar. Eu vou fazer uma, uma, uma, uma resenha aqui, só um pouquinho, uma digressão. O Abraão, quando ele perdeu o filho, ele saiu da terra. Ah, é? Ele não queria ficar morando mais lá. E, e foi o chamado dele para andar. Certo? E ele levou o sobrinho, que ficou órfão, o irmão dele, Sim. Certo? que era o Ló. Certo? Ah, então, a perda de um filho ou de um parente é muito difícil. Sim, sim. É muito difícil, certo? Para a pessoa absorver isso. Eu já estou chegando na Praça Conceição. Sim. Aqui o senhor conhece desde... Ah, desde pequeno, desde quando tinha um Antes cor... da fonte. Aqui tinha um coreto. O coreto era do lado de cá? No lugar da fonte. Foi o prefeito do nosso o coreto fez essa fonte. Oh, oh, eu vou parar um pouquinho. Oh, oh, doutor Daú... Aonde que era o um cemitério, uma alçada, que eles falavam que o cemitério era por aqui, não era o que que... Aonde foi a fonte que eles falaram que acharam... É, Acho que é, ali na, onde é hoje a, a Concha Acústica. A Concha Acústica. É. E, e tinha era... o outro lá em Miramontes, em Covas, que é lá dentro, lá da igreja, lá que é lá em Santa Cruz, parece. É. Então lá ao lado dessa igreja tinha um cemitério lá também, Doutor dando está um, aqui com a gente. Doutor, aqui essa fonte tem quatro estátuas. São quatro estações. Quatro estações do ano, do, é. né? E quem é que buscou essas estátuas em São Paulo? Ah, eu não lembro, senhor. Mas De, eu, eu, é, eu lembro, né? O senhor contou para mim, chama, é, José Garcia, José Garcia pobre é, é, é é, ele, ele era filho do seu Matheus Garcia que era o, o e eles foram buscar merca, é, essas estátuas, estátuas lá. Ele falou até tem o um vídeo ainda, até ele contando aonde que eles foram buscar. Aí ele pegou e falou assim, o caminhão ia vir vazio e eu aproveitei para fazer compra de frutas em São Paulo e nós viemos junto as estátuas oh. ali e, e mais a verdura lá. É, o que Bezão, eu lembro das é. estados foi o morro do Ozuem que, que Wank, fez essa, isso aí, essa e, ponte. E, e ficou bonito, né? Muito bonito. Até hoje não teve mudança nenhuma, né? Não. não Acho que teve uma reforma que passou a ser sonora e iluminação colorida para a é, noite. É, para noite, né? É. Mas o mais ela está hoje. Aí. É. é. Alegrando a... a... O, senhor, o senhor andou... Como moço muito aqui passeando. Mude, dei muita volta aqui. Dando volta Eu aqui. Pra... Os, os moços para um lado e os moços para o outro, né? E aí claro, nasceu os casamentos. O, o senhor é casado com a Ferreira? Não, Não. ela é Pelisaro. Pelisaro? É... A sua esposa? Meu pai era primo do pai dela. Nós somos primos em, em terceiro grau. Em terceiro grau? terceiro grau. E aonde o senhor conheceu o esposo? Então, ela, a mãe dela casou com esse Pelizar que ela foi ser professora lá na roça. Na Escolinha da alça e casou com o filho do fazendeiro, que é o dono da escola lá. Que, é o meu que acontecia muito, né? É. Ela morou na casa do meu, do meu avô o Antônio e casou com o sobrinho do Antônio, que é o meu sobrinho. Né? Ela já assinava é premissário? Não, é Lima. Lima. Ela é sobrinho do Antônio Pereira Lima, Vicente de Paulo Lima, que é esse político antigo da ODN, São parentes dela. Tem sangue político política, tanto é que esses dia já tá lá brigando. A favor é, do Bolsonaro. A favor do Bolsonaro. Ah, tá certo. É. Aqui, quando o senhor. O senhor lembra um pouco da construção da, da catedral? Não, quando eu vi já estava na torre. Já estava já na estava torre. na torre, é. Porque eu tá. conversei com um amigo do senhor e ele estava comentando que, que ainda não tinha. É, é, passado argamassa argamassa, era só no tijolo. É. O senhor não lembra dessa? Não, quanta? não lembro. Quando eu lembro já tinha feito, inclusive, primeiro tinha só o centro e tinha essas torres laterais. É. Aí fizeram as laterais e a torre central. Lá em cima tem os 12 apóstolos, né? o senhor está vendo? Doze apóstolos. Tem seis é. de cada lado. Até eu, se eu pudesse mandar tirar esses coqueiros para aparecer os apóstolos, eu faria isso. É. Ela, hoje os coqueiros, primeiro, tava, quando estava baixinho era bonito, agora está lá em cima. E a, e a santa Nossa Senhora da Conceição, que está que lá em cima? Então, mas era Nossa Senhora da Conceição, mas antes tinha uma outra Nossa Senhora. E essa agora é a verdadeira Nossa Senhora da Conceição. Graças ao padre José Geraldo, ele que fez isso, trocou a santa... Foi na, foi na época dele agora que ele trocou? trocou o, foi na foi época da, que foi, que dele trocou. logo, logo ele assumiu a catedral. Tinha uma história, eu não sei se, se é verdade aí, alguém já falou, que a santa veio muito grande, maior também, do que o local. Também, teve que cortar uma parte, parte dela de por... altura. Cortou na é. parte do, do estômago ali, é. tiraram acho que 20 cm de altura para poder pra... cair no nicho. Pra... Pra... que o te... nicho já estava pronto. Tava que, é o lugar onde que ela ia é. ser É, é, a... eu, é como está ali agora, você pode ver que ela... é, é, não é, é um detalhe que não se vê altura, que tirou é. aqui na altura do abdômen, certo. e aí ela encaixou certinho tá está lá agora. Agora é a padroeira verdadeira. A padroeira. ó oh, que bom! Nós estamos nessa praça, isso aqui tem muita história, né? Tem, Essa hum. casa ali, azul, que funciona hoje, uma escola de inglês, não me engano, quem é que morava naquela casa? Ah, era é é da família mulher? dos do lado de lá, do Jacinto, de cá, eu não lembro do nome era uma família tradicional também. Os Jacintos ajudaram muito na construção... Muito, muito, muito. Desta igreja. Da igreja, o a Sul... família Jacinto tem muito ligado a essa história, né? O senhor Jacinto falou assim, não, meu pai colocou três Ele carros faleceu, de boi. Faleceu sim, sim. um pouco, teve 96 anos. É. Colocou três carros de boi para carregar. E aquela marcando... casa da esquina lá onde estava... É. É, é aquela casa pertence à paróquia, à catedral, mas só que quando a... Tem aqui a assistência Gregório Gil, que funciona hoje ali no asilo, né? Que é. é a assistência social da, da igreja daquela época, e depois passou a igreja a catedral. Então aquela casa ali teve uma história curiosa, hum. eu participei da decisão dela já. Porque quando compraram aquela casa, a catedral não tinha CPMF, como é que fala? É. CPF, é. CPF. É. É. E aí já era.. É, na época, o CPF quem tinha era a assistência social Gregório Gil. Então a casa passou a pertencer para Gregório Gil, mas como funcionando como casa paroquial. No meu tempo, como co diretor aqui do, do conselho paroquial, teve uma, um desentendimento, então eles queriam regularizar, passar para a catedral. Aí então o frei Gregório Gil ficou lá no asilo. E essa casa passou a pertencer à catedral, porque depois de Diocese já tinha o CPMF lá. O, CPNF. o, o dono de já morou nela um tempo. No começo ele morou? No começo ele. Foi a começo. primeira casa do bispo. É, eu, eu estive aí visitando. Uma é, vez, no Depois foi ele, ele foi para uma casa lá, na... na ali não, perto do é, asilo. Perto do asilo. É, que ele é. ficou. E essa. Aonde que é a caixa aqui? Nós não temos uma imagem boa, porque tem um carro. Essa esquina aqui, o que, que era aqui nessa esquina? Aí pertenceu, aí tinha uma, uma padaria antártica, quando eu era moço. E era da família do, do pai da Alzirinha a esposa do José Leandro. José Leandro é hoje conhecido em Franca. Muito conhecido, inclusive tem uma casa de comércio. Ele teve uma dental por muitos anos, é muito amigo meu, inclusive. Nessa época era, já era dentista, fui cliente dele. Mas a Alzirinha, o pai dela que morava aqui, era uma casa verde, bonita, e nós pela padaria em cima morava o pai da Alzirinha. Ao lado ali é, é o Santander, o banco, né? Aí tinha a história daquele senhor. Mesmo. Como que? Como é que ele chamava? Eu esqueci o nome dele. Ele, ele viveu os últimos anos dele, ele vivia aí, morada nesse sogado e, a, e daqui ele passava o dia sentado no banco, aqui na praça, já idoso, mas usava uma capa usava essa capa, então ia com o homem da capa. Mas, mas não era dele. o Capotinha, não? Não, não. O Capotinha era a mulher, é. né? A... a Capotinha, né? É, Capotinha. É. Era a pessoa histórica, era ela o Pelotão. É. O... Tinha outro lá, o Toizinho Polinho. E Polinho. as pessoas folclóricas da cidade. Foi do é. meu tempo. Do outro lado, lá, onde é o Bradesco hoje, morava aquele senhor José Pinheiro Lacerda, que tinha fazenda até, até hoje, o dele lá em Cristais Paulista. Ele é sobre do Fábio Meirelles, o comendador Meirelles, que atua hoje até hoje atuante na política. O, o, o, a fazenda Bococa é deles, né? É, Foi desse é, José, José Pinheiro, que é o sogro dos descendentes. É dos, do descendentes. É, dos é, descendentes, eu não sei, mas acho que é da família do Meirelles. Do Meirelles. Os hoje, filhos dele continuam. Eu aqui, estive né? lá na, na fazenda, eu não sabia que é aquele da Ali é onde que é o, Bra, o Bradesco, né? É o Bradesco, é. Então. O Tiãozinho veio rachar a lenha aí, entregar a lenha aqui, porque ele entregava a lenha aqui com o caminhão e depois ele voltava, com não sei. Fez ele fez muita rachava lenha pra padaria, lenha. que é a padaria, padaria funcionava com lenha. É. é, José, é, é, ele é gerro do senhor Olívio Raiz. Lá de Cristais? Lá de Cristais. Não, é. eu, Marcos, o Livre né, faleceu por 99, com 100 anos. Sim, ele era, era uma pessoa saio. mais velha de cristais, de cristais. Que eu conhecia. É. Eu estive lá há poucos dias visitando o um museu, que eu fiz todo ano minhas peças para o Museu é. Histórico de Cristais. Eu já levei lá projetor, reto projetor, máquina fotográfica, essas coisas que eu usei como professor e como Veterano e gostava disso, né? O senhor também começou a trabalhar em cristais. Né? em cristais, como com, dentista. É, como dentista do grupo. Ao perto de farinha. Hoje é a escola, hoje é a escola, é, é. É escola segundo grau. Mas né? a, o, o, a escola, quando o senhor era ao lado da igreja, não era ou não. Não era no funcionava prédio, não. ao lado da igreja ah, a escola. Na esquina ali. Hoje lá, hoje lá até o, é o salão. É... O tem salão paroquial lá, e é, o salão paroquial não, do lado direito. O lado é, esquerdo, onde funcionava o grupo, hoje a lá casa, é A casa. É, tem a casa paroquial e uma área lá que é usada é. para fazer as quervessas, as coisas. O, doutor, eu quero que o senhor me fale aqui de uma pessoa que a gente é, tinha um, um vínculo um pouco e conhecia. O hum. senhor Anísio dos Santos, da camisaria Record. Conheci muito. Tem é, um filho que é dentista. Mora em Brasília. O mais é. velho, Adir. Adir? Adir, mora em Brasília. É muito Ô, amigo meu. Amilto, eu tô aqui conversando com que conheceu o seu avô. O, o Hamilton é avô do, do, é, é neto, do Anísio. É neto né, do Anísio. Neto Anísio. Sim, foi muito amigo meu, eu comprei muito dele A camisa, a camisa camisaria Record. É Era na época a loja do homem. É. Homem de gosto. gosto é. Gostava de coisas boas. Ele era uma pessoa, um gentleman, né? Muito o... próprio para o Aquele bigodão da né? Isso, é. e, e, e ele era maçom, né? Do, é, do, do é, não sei isso. Essa... É. Eu fui um dos caras que passei pela planta com a minha história. É. Eu fui até convidado, mas tardiamente, que chega uma hora que não dá para aceitar mais convite. É. Eu participei de muita coisa cidade. O, o, é o forte do senhor foi o Rotary. Não, Não, foi a Igreja é, é Católica é o Clube Serra. O Clube Serra. Clube Serra. O Clube Serra é um clube de cuidado, de a Religiosas. Eu fiz trabalho até de área internacional, muito grande. Cheguei a ser vice-presidente vice -presidente da diretoria internacional no ano de 99, 2000 histórico para mim é que oh. eu passei o século lá na área internacional. O oh, doutor ali aonde que é o, o Divan 1, diva um diva um isso aqui era o banco do estado né? Diva ah, ali ah, aqui, ah, mudou é, de nome é, mudou de essa loja. Olha, aí, era Xavier é, Xavier móveis Xavier. Olha, eu não sabia que tinha mudado. É e aqui era o, o banco, banco do, do estado. estado. O senhor vi... lembra da consola, não, né? Não viu quando eu vi já estava pronto já minha, estava pronto. A minha primeira conta bancária foi aí. Quando eu me formei, que eu fui nomeado dentista em Cristais, eu recebia por aqui o banco Banespa, que aqui era quem construiu foi o Banespa. O Banespa. Ban que construiu. Depois é. eu o banco Banespa não deu certo, mas está uma loja muito bonita. No bom dia eu vou direito. Tá, né? Essa esquina ali era sempre foi farmácia. Como é que é? Eu só conheci como farmácia do Sr. Arnaldo, Arnaldo. família, né? O Arnaldo foi o farmacêutico dela. Né? Eu... Tinha um outro, acho que era Vilhena, não... aí já saiu do Miocas. Doutor, eu vou abusar do senhor. Doutor. Aquela outra esquina... Ah, Bandeirantes. Tem... É, é. O que, que era ali? O Banco Bandeirantes. Mas aquele ali foi construído para ser um... Hum. Escola de farmácia e odontologia. História... Ah, e é, o senhor vai é, falar é. sobre isso. É. Eu conheço muito pouco, sabe é. o quê? Mas o pouco que eu conheço, até eu estou muito feliz de saber que está sendo restaurado. Criaram-se, acho que foi no ano de 1900 e pouco, 1900 o quê? eu nasci em 1937, foi por aí assim. Então criou-se até um dentista dentistas conhecido em de Franca muito na área espírita, Agnello Morato, ele começou a formar aqui nessa escola. Só que ela funcionou dois anos e depois foi transferido para São Sebastião do Paraíso. E o Agnello Morato terminou o curso lá em São Sebastião do Paraíso. Hoje eu tive contato com o doutor porque o filho dele formou comigo no curso de odontologia em Ribeirão. O senhor formou uh, é, em Ribeirão? Pela USP. Filho de é. Alcir, que hoje já faleci e que era, o era famoso como músico, mas ele é. formou em odontologia no mesmo ano que eu, em 1960. O lado, o lado de cá era o cartório do. De cá foi o último, foi o cartório. O mas cartório. Antes do cartório tinha uma loja ali. Eu tô só. Eu não lembro mais. Eu sei que do lado aqui tinha o Dr. Clóvis, que era o laboratório. Né? Onde essa loja aí. A... Mais ali na frente a loja pernambucana, mas tinha a livraria do comércio, né? Que era forte. Tinha, mais na frente. foi Banco Comídeo. É é, aqui é. A Lojas Bahia. Lojas Bahia. Ali era o, o, do lado, aqui do lado, é. aqui onde é a ótica Paris, que era é o Dr. Clóvis. Dr. Clóvis. Laboratório de análise clínica, era o primeiro de Franco. Esse prédio da Cifia foi um dos primeiros, né? É, aí, era... aí quando eu vim para Franca, que eu já começava atividades sociais, para a preceder, que eu fiquei durante 40 anos diretor, porque aí eu, eu construí no meu tempo como presidente, a sede da PCD, aqui a associação usava, a associação conversa indústria de Franca, o anfiteatro deles para a gente fazer as conferências, os dentistas de Franca, não tinha onde reunir, e a CIF acolhia a gente para isso, então a história da odontologia começou aí, da entidade de classe, depois a gente conseguiu até a sede própria, que está lá é, até hoje, a sede própria da um, Júlio Cardoso. Tem um, um, uma, uma história muito rica. A, a, a odontologia franca, né? Tem, ela é. Tem consegui, graças a Deus foi no meu tempo. Aí consegui reunir a turma. Eu lembro quando eu comecei, tinha 48 dentistas em de branco. Eu visitava pessoalmente, que nem todos tinham telefone, inclusive eu não tinha. Mas visitava pessoalmente cada um, fazer o trabalho é. de juntar para fazer o trabalho para a entidade de classe. E a entidade de classe cresceu, e a ponto de construir aquela sede que hoje é considerada. Na época foi considerada a melhor do interior do Brasil. Viu gente, de representantes das entidades de classe, Federação Dentária Internacional, Associação Brasileira de Odontologia, Conselho Regional de Odontologia. Eu tenho as fotos lá da inauguração, em 1974. Foi a história da odontologia de Franco. Hoje continua os dentistas de Franca que tem mais de mil hoje tem uma entidade de classe. Infelizmente, nem todos são sócios, acho que nem a metade. Nós estamos aqui no calçadão, isso calçadão aqui era mais... a rua... Voluntários da Franca. Essa rua é que dava acesso direto à Santa Casa, né? Exatamente. Aliás, a Santa Casa fica ali atrás, era é. mão no sentido contrário, hoje Mônio é mão indo para a estação. É. Ela nasce lá na estação, na Praça da... da em frente e veio até aqui. Daqui a gente está vendo a Mojana lá. É. lá na... o, o Paulinho, Paulo Ravaiani, ele falou que quando ah, é, fizeram isso sim. aqui, eles se estrangularam, é. ah, porque o acesso da Santa Casa era rápido. É. Mas depois eles construíram é. o Hospital São Joaquim aqui, ué, sim, aí sim. ficou São bom, ué. O, o, o Hospital é. São Joaquim lá, ah, na, lá na estação, estação. É. né? Aí, porque ele falou assim, agora a estação está é maior do que a Franca, tem isso, só de cemitério tem dois. É, mesmo. é. E, e ficou. Como que a Franca cresceu? Se eu chegava aqui da Bogiana aqui, era uma.. Era um... Quando eu vinha, a Mujana já, já tinha nascido. É, é. Já ia de Franca até Conquista. Conquista. Ela passava, saia daqui de manhã, passava. É, de manhã não, saia de manhã em Ribeirão Preto, 5 horas da manhã. Passava ali na chave, parava em Cristais, que tinha estação, tem até hoje estação, onde é o um museu lá, histórico. E daqui de Franca ela ia para a Conquista, passava na chave meio dia. Eu, muitas vezes, levava a cadeira para o passageiro descer, porque não tinha aquele, aquela área para desembarque. É o, o, o patamar, patamar ali, ali não tinha. a plataforma. Então, para as mulheres descerem, daquele tempo não usava era calça comprida, né? Era é, difícil. difícil. Aí, <risos> então, aí de... eu era menino para em frente à minha casa levava, assim. uma cadeira, levava a cadeira para descer descerem. E, aquele tempo, todos eu os, maquinistas, tinha ouvido falar os maquinistas isso, então... eram muito gentil parava oh, certinho, Deus. esperava por a cadeira, ele tirava a cadeira e eles tocavam entendeu Foi uma coisa que, que me ajudou a me criar. Fui criado com essa educação Poxa. ali na chave. Então, eu fiquei muitos anos ali. Ela ia para a Conquista e depois voltava à noite. Só que o que saía daqui voltava amanhã, porque não dava foi. tempo. Né? Eu não sei se foi o senhor que contou que a... Ah, ah, ah. A Borgiana, quando chegava lá, ia todo mundo da. Ah, saía na praia era festa. Era uma festa, né? <risos> a chegada da Borgiana ali, todos os é, dias tinha que ela passava. muita gente na Chave, tinha umas é. 10, 12 casas. Hoje tem 4, 5 lá, sei lá. Oficialmente só tem é. 3 ou 4. E a população ali era grande, né? Era Talvez grande, a região. Rural, ah, ali, a fazenda um, um, um, um... do senhor Turquinho do Indaiá, que era ali próximo, tinha 200 casa, casas de colono. Só se já pensou que aqui é 200 casas? 200 casas de colono. É uma cidadezinha. É. E aí tudo frequentava na chave. É. E tem a história antiga lá do bom Jesus é. da Lapa, que muita gente conhece a jovem, pela festa do bom Jesus da Lapa. É, que é o, o, o, o padroeiro, padroeiro lá, lá da... É. Des... A igreja tem até hoje, é. só que eu já não está muito frequentado, porque o povo vem para a cidade. É porque é. dali vieram o, o, o, os baianos, né? É, os baianos que vieram da Bahia, lá de, da Lapa, da Bahia, Trouxeram a tradição do santo com eles e lá implantou. Então, e na época a igreja, lá, como fundaram a igreja, tinha que ter um padroeiro. Como a maioria era é baiano, pegou o bom Jesus da Lapa, que é o mesmo que vem da Bahia. O mesmo que vem da Bahia. Então, Nós estamos aqui em frente ao... A Sociedade Italiana. A Sociedade Italiana, um prédio A gente grande. fala Sociedade Italiana, mas o povo, mais o carro, ali a gente vai ler a placa. É... Já tem um nome, Fratelli Italiano Uniti. Se não é. me engano, não sei se a placa está aí ainda, Porque tá. aqui era o encontro da, da, das famílias, dos, dos é, líderes É a primeira, de a primeira entidade da, da entidade da, da é. cidade, né? Uma é. das primeiras, se não for a primeira, que é onde reunia a sociedade de Franca. É, não é para falar, mas é, Franca é o que tem de italiano e espanhol aqui, é muito grande, Tem, né, é, a família italiana e Tem essa placa aqui de depois fora? Não, veio aqui, mais, tinha na... aqui, acho que está é. lá dentro. Ele deve ter protegido e tirado. Tá? Exatamente. É. Ficava aqui, ó. Onde está o número ali, entendeu? É. Que esse número, inclusive, eu acho que é o 361 ou é o 357, é que é o número da.. É. Agora que o senhor está me entendi. despertando aqui, é. eu acho que esse rancado roupa. O SI lá, o SI viu? é Sociedade Italiana. SI. Na é. porta. Na porta. Aí existe. funciona muita coisa da sociedade italiana. Parece inclusive, ainda tem o cursos de italiano para quem quer aprender a língua, a família italiana de Franco continua úmida. É menor. É. Parece hoje até que a maior família aqui importada acho que é a síria-libanesa. Tem japoneses, são muitos também. Agora eu vou chegar aqui num lugar que me marcou muito quando eu cheguei, é mais recente. Ah. Aeralves do. Ah, Alves, A Eralves do, do, do Elbio Rodrigues é, Alves, fundador. É. Sou Elbi da família tradicional, do, da família que era comprador de café, o pai dele, o so, senhor. Como que chamava os filhos? José? Era, era José? É. Depois ele fundou hotel, o, o Hospital São Regional. Esse senhor. Pai do doutor, avô do doutor, atual doutor Sátero, pai do Ademar Rodrigues Alves, chamava... esqueci o nome do pai dele, hoje oh, gente, Rodrigues Alves. E eu vim aqui para ler jornal, porque eles colocavam em cima do balcão e tinha uma proteção assim. Aprendi o jornal, as pessoa ficava manuseando lá. O gerente era o Paulo Bassalo. O Paulo Bassalo. É. E o outro era o Norberto. Norbertinho. Eu fiz muita amizade aqui com aquele pessoal. Morreu. O Norberto é o é único. É. E o Ricardo também. O Ricardo, o Ricardo era funcionário do Banco do Brasil. Sim. Mas era um dos quatro sócios. Filhos do... O do... hum, é. Bassalo. Acho que é José Bassalo. José isso. Bassalo. Aqui... Agora do tá lado esquerdo tem uma coisa importante. Hein? Do lado esquerdo tem uma coisa muito Aqui, importante. Aqui é 9 de julho. Passa 9 de julho, a Passa estátua na... em homenagem aos <risos> os. voluntários da pátria. 9, todo 9 de julho que tem uma solenidade em homenagem a eles. O senhor veja como era o patriotismo. Foi na Revolução de 32, né? De, Revolução de 32. Quando os mineiros apoiaram os gaúchos na Revolução, aí lutou... lutou Minas contra São Paulo e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aí São Paulo perdeu a Revolução. Foi por onde Minas ganhou a Revolução do Estado de São Paulo. Por isso que eles são importantes até hoje. E nós temos que dar importância aqui. Isso aqui eu é. me lembro que tinha alguns voluntários, que eu convivi muito com um deles, que era dentista, o doutor Irineu Marino Castro. Ele foi como dentista, voluntário aí. Trabalhou na Revolução, e, inclusive trabalhou para dinamitar a ponte que ligava a Iras... a Rifaina com Sacramento. A tua ponte. Hoje já está dentro d'água, né? Aquela ponte antiga. A antiga que e ficou. O re... Dinamitar é. para não ter contato, passar dos mineiros para cá, por causa da Revolução. Então eles iam derrubar a ponte para o mineiro, para no... São Paulo. Hoje o mineiro domina é. Franca. Hoje, é. a... Os... Hoje a maior cidade de fora do estado de Minas é Franca, a maior cidade mineira. É. O senhor deve conhecer tá bem essa muito história. Perto, né? Está muito próximo aqui. É. O professor Barbosa falava que Franca tem 50% de mineiro. Tem mais? Não. E os outros ah. 50% são de Uberaba e Uberlândia. Ou de Ibiraci, né? É, Ibiraci. Ibiraci. Quando ele colocava as duas, porque era maior, né? Porque nós sempre o.. É o Triângulo Mineiro de Franca, Uberaba, Uberlândia e Ibiraci. É, Ibiraci. Uma... E na esquina a casa do senhor. Ali tinha uma funerária, Tedesco. Tedesco, onde é esse prédio ali, né? Da esse Liga prédio. Esse, ah, Aliás, eu sou, eu sou hoje cliente da funerária Tedesco. Eu tenho convênio com eles. Mas esse senhor, é a família. O senhor não fica prestando serviço, é, dando trabalho para eles, não, né? Não, eu espero não dar, tão é, cedo. É, tão Mas cedo. já está pago também. <risos> já está é, O convênio já pagou mais do que um, já, graças é. a Deus. E essa esquina aqui? Essa... Do, do, do sogro do delegado Moramato, aquele sírio, o Bittar. Eles são de, de, de cristais ou não? Não. Moura, Mato, ou Moura ou Mato, Pai do Moura Mato, quando morreu, ele tinha uma fazenda ali dentro de Cristal, ao lado da, da Mongeano. Hoje está lá... Ah, Aquelas professoras é, é, Matos, Matos. Matos. É, tem algum vínculo, é vínculo parente deles? Tem Moura Tem Mato. sobrinhas, não tem vínculo com Moura Mato, mas elas têm sobrinhas lá, que moram lá ainda. Mas é da mesma família? Da ainda é da mesma família. Elas têm lá uma creche que elas deixaram, elas tomavam a conta da igreja, deixaram é. uma creche lá, e a creche lá em foi fundada pelas irmãs Matos. Elas tinham acho que duas ou três que não se casaram, então dedicaram à igreja. Era Araci, Graziela e Neuza. A Neuza eu convivi com ela e a Graziela no grupo e elas eram professoras. Quando trabalhei ele como dentista do grupo, João Alberto Faria. É uma família muito rica, deixou muita coisa lá para Cristais. É. O, o, o senhor falou de uma família rica que deixou coisas. A, a história das cidades é onde era uma sede de uma grande fazenda, de um grande espaço, e dali eles foram distribuindo, espalhando, né, como diz o, um amigo aí, que tem cidades aqui que... A documentação civil tem dificuldade, porque era uma fazenda que foi ampliando, ampliando, formou a cidade, dando todas as condições e o lugar foi, prosperou. Porque uhum. é formar uma cidade é né? É, tem que ser ao longo da história. Ao né? longo da história. E você estava tá falando aqui dessas famílias, porque quando você vai entender um pouco de Franca, você tem que entender as, as famílias de Franca. As, as pioneiras, né? É, a casa única, que é essa, a popular, aquela pastelaria, era, daquilo, como eu já disse, do sogro do delegado de polícia do Moura Matos, José Manuel Moura, Moura. Moura Matos. A dona Samira, que era, foi a época do meu tempo de colégio, que foi, namorava já o Moura Matos, ela era a moça que foi criada aqui. Inclusive, o, o filho da, dessa família lá, o ó está me faltando, já a idade está já... É. Faltam alguns nomes, que é a filha do doutor Alonso, uma pessoa muito importante para Franca como prefeito, como médico, como espírito, né? uma pessoa muito importante para a Franca. Tem até uma casa do doutor Alonso hoje, lá no, no bairro de Miramontes, né? do, lá do Liberbel, que é uma casa que presta muito serviço também para a população. Mas só voltando ao caso do, do Círio aí, lembrar o nome do Manir Bitar. É, também prestou muito serviço da Santa Casa. E o irmão dele, mais novo, é casado com a filha do doutor Alonso, a Mísia Alonso Bitar, que morava aqui do lado direito. aqui Eles eram vizinhos, naquele tempo, vizinho, com o vizinho casava muito. Né? É, <risos> o, o mais próximo, né? É, exatamente. O, o doutor, eu ia perguntar ao senhor sobre a família do doutor Anis Bitar. É, é Não, do Somanir Bitar. É, ele Desculpa. é o Filho do senhor, é. desse senhor que eu falei, eu sou... Não é, Que isso, não dá pra passar. É, viu? dá. Eu, eu, eu, eu é. Passar. Não conhece o senhor, você é. não é. é Não, não, mas não teve nada. O senhor devia ter uma placa especial. né? Mas... especial. Oh, e essa esquina de cá, isso aqui, o que aqui. que é? Aqui tinha uma fábrica grande, né? Era um... ou oh, não? Ali eu lembro quando eu começo, não lembro. Aqui, quando eu cheguei para Franca, que chegava ali, né, era o ponto de parada do então ônibus. vamos passar lá, na, na, na na terminal. Terminal rodoviário. É. Ali era o ponto de saída e chegada de ônibus da região. Mas aquilo não era pô, é, terminal rodoviário, era o mercadão. O mercadão que era o ponto de referência. Que tinha o ponto de referência. É. Tinha um mercadão onde hoje tem o prédio ali, né? Que, da, que foi estação rodoviária hoje derru derrubaram e fizeram Mercadão, a estação rodoviária, virou terminal Ayrton Senna, de Ayrton hoje. Senna. Exatamente, Ayrton Senna. é logo aqui do lado direito. Eu me lembro que a gente chegava e tinha um pelotão, que ele era desequilibrado mentalmente, mas ele apitava lá para o ônibus sair para ir embora. Quando ele via que o ônibus estava saindo, ele fazia de conta que era ele que estava mandando. Dando ordem lá para é, o Ele era funcionário gratuito <risos> e, e gostava é. que, que os moços, que os, é. os meninos, brigasse com ele, por isso sair correndo atrás, sabe? Eu conheci, e um tempo eu fiquei assim, analisando as pessoas, depois eu fui entender o pelotão, conversando com mais pessoas, porque eles falavam assim, eles fazem bem, porque é, ele, ele... Ele sentia falta disso. Sentia falta disso, de, de, de, de, de dar bronca nos outros, sair falando né, aqueles palavrão. Ele tinha, um, ele tinha um carinho muito especial com crianças pequenas, é. Ele tratava as crianças. Onde ele andava, que tinha uma mulher com criança no colo, ele ia fazer carinho. É. Ele tinha esse aqui cuidado. é o terminal. Esse é o terminal. Aqui era o Mercadão. Aqui é. Bem, bem onde estão tá esses dois ônibus. Era o Mercadão. É. Do lado de baixo. Aí era a praça, é. que era, não tinha nem asfalto, é. nem calçamento. Esse pessoal aqui sempre foi daqui, Dona Melica, né? Foi. A família dele, grande. Foi. a é. Haddad, né? É Haddad? É. Eu, família grande, sempre do um comércio aqui, muito... Carlos né? é Haddad, Carlos Haddad foi é. por ano com meu. E aqui do lado ali tem uma casa aí que tinha é uma pessoa que... Prestou muito serviço para a Franca, esse quem prestou. é? Antônio é. Delator. Ah, sou Antônio é a casa é, dele essa casa é essa aí. Essa esse agrado é? aí, ó, assim, é. com essa plantação verde, ele morava aí e prestou, foi ele que construiu o prédio da Santa Casa. Ele que comprou a fazenda onde hoje é o clube de campo, chamou o pessoal e fez 400 sócios. Hoje está numa situação meio lamentável, não sei nem comentar. Foi é. ele que fez muita coisa, mas muita coisa para frente. O, o Distrito Industrial o Distrito tem, tem, Industrial, homenagem parece, a tem ele. até homenagem a ele. É ele é era é dono do Curtume e Delator, que é. hoje é o Savenhago, na Saldanha Marinha, esquina com o Doutor Alonso. É pertinho da sua casa? pertinho da minha casa, é. é. Se estivesse lá, estava sentindo o cheiro tava ali, bem. porque toda a água ia para o córrego, né? Exatamente. E Eu, aqui, é... olha, morou o um dentista famoso que foi voluntário da... Mas é, na, Irineu... na, na casinha de baixo, doutor é. Irineu Marnicasso. Eu até não sei o que de odontologia. Odonto Fran, nesse lugar. Odonto é, Nesse lugar era a casa do doutor Irineu Marnicasso. E é outra pessoa também que prestou muito serviço para Franca que não aparece. Ele não tinha filhos. Mas ele adotava, ele ia no asilo, São Paulo adotava lá no orfanato, tem até hoje, uma criança, uma moça, uma menina. É. Criava a menina, educava, formava, casava, aí depois voltava lá, pegava outra. E que criava, educava, formava, casava. Na uhum. época tinha muito desse, desse sentido, né? O, As pessoas eram muito é, humanas. Humanas, queriam deixar alguma coisa. Eu não posso falar o nome que está proibido de falar, mas eu é. não tinha o espírito de um cara que não pode falar o nome dele hoje. Ah. Sabe quem É, né? é se... Assim, é... Aí o senhor, o vem aí é. e fica bravo com a gente. É... O... O... o doutor... Aqui, ca, aqui ali, assim, caiu um avião. O seu ficou... Não, não, foi aqui, ó. Aqui, ó. Na Eu frente ca, ó, aqui, aqui do... Ó, nessa é. aqui. Logo bem aí na entrada do ônibus. Aí foi onde caiu o avião. Que, Aquele cara que, que tinha... É. Como é que chama? Ele tava querendo casar com a moça que era filha do... Do, do senhor que morava é. aqui em frente ele foi fazer uma apresentação aí com o pessoal e foi, não foi feliz? Também, eu aqui, é. Foi, caiu aqui. E o senhor era criança, não conhecia nem canto, é. mas né? eu conheci o senhor. Tá eu conheci história. o senhor chamado José, não, José Inácio, e ele viu que ele estava no ar. A gente que presenciou, é, né? Presenciou, a mãe dele sofreu é. demais é. porque não queria que ele voasse. Outro, outro caso histórico, panificadora Purcio da família Purcio também. Né? Poucos dias teve incêndio. É, essa família é muito distinta aqui, também, franca, é. né? São os italianos da época, né? Aquela é. turma de Brava. É. <risos> Chegava com vontade, né? É. E, e, tinha, e tinha objetivo na tinha, vida, né? Principalmente santo. a sinceridade, o amor à família, o amor à, à igreja, à é. religião, né? A espiritualidade. É. Tinha o um outro italiano também ali que era famoso, que era o Dr. Leonel Russovino, que era da família Espírita, que criou sanatório, que hoje pertence é. sempre à casa. Então, esse povo veio assim, fugindo da guerra na Itália, foi um dos é. motivos que trouxe minha família. Meu bisavô veio para a Itália, com três filhos. Meu avô tinha 11 anos, outro com 8 e outro com 5, ele e a mulher vieram Desceram no Porto de Santos, lá um fazendeiro escolheu ele trouxe aqui para a região de Ribeirão Preto, Taquarim, onde ele trabalhou uns tempos. É. E... O, o, os italianos eram, eram bem queridos assim, Muito. porque chegava com uma, uma aparência boa, que um gente bonito, gente né? forte, tinha é. saúde, né? E aí eles davam preferência, né? Aí, Aqui, aqui... o correio, aqui correio. já... Da época do senhor já tinha o prédio, mas aqui funcionou uma escola, né? Não, aí já não é. Não, quando não é eu morri para Franca, em 1949 já tinha. E é. já era para é, o presidente do Correio, Anjo Delator, Tornator, é. que foi muitos anos presidente da Francana. Aqui do é. lado direito funcionava o Teatro Santa Maria, que é. vieram muitos cantores fãs antigos, que eram para fazer a apresentação aqui. Não ah. era igual hoje que ia na praça, vinha fazer. É. Era, era por causa é, da rádio? Como é que é Não, era tinha um cinema, vinha pela B5, B5, é, B5, a rádio B5, B5, que era não sei de quem na época, de outro, outra pessoa. E eles traziam aqui para o Eu assistia aí, se não me engano, há muito pouco, que é do meu tempo, mas eu vim assistir filme em Santa, Santa Maria. Na época do senhor era São Luís. São Luís e Santa Maria. Santa Maria. Depois surgiu a Avenida. E depois Avenida. surgiu o Santo Antônio. Os três já desapareceram, São Luís virou igreja. É. E essa esquina, doutor, Parece que isso aí era o quê? Alguma casa? Não, eu lembro aqui quando é. já era do Banco Bandeirante, mas já era da família Arquete. Arquete. Um dos Arquetes. Eu não sei contar a história dela para o senhor, não. Funcionou em cima a sede da Francana há muito tempo. E, o, e o, o barão é ali na frente. É, o barão já é, é. do piu-piu, né? É. Uhum. Oh, eu tenho que parar um pouquinho aqui, para o senhor falar um pouquinho de uma pessoa muito especial para mim, que eu conheci. Uma, uma pessoa elegante. O senhor Jorge Jorge Cairá, Cairá. Ararul, oh, que saudade. Aí, né? E depois ele casou-se com a dona X, mas ele teve uma a primeira esposa dele eu não sei como que chamava eu sei é. que ela foi irmã do Dr Agnelo Morato ela era Morato ela é Morato. Fabi... e pai dos dois médicos né hoje eu sou cliente hum. do médico Roberto Corala Roberto Caralla. Que é o Anjo pastia lá que fala é, é da doença de perna, da perna lá da circulação, circulação. Vascular. vascular vascular agora veio o nome é um excelente é. médico Posso falar? Assim? É, pode. Meu. É uma pessoa excelente. Como pai, um gentleman, que era. é E como médico, excelente, profissional. Meu carinho para ele. O doutor, é, eu sou Jorge Cairala, ele era dono da. Lâmina de ouro. Lâmina de ouro. Eu... Aqui que todos os presentes finos eram comprados ali, né? não era de casamento e tal. Aí, não, era, era só um... lâmina de ouro. É. Não tinha bagazine, Luiza, não é. tinha casa única. A Fernando é, é. já existia. Tinha outra loja muito famosa, era a Livraria do Comércio da família Pulso também. E... Mas a lâmina de ouro dominava. Agora tinha o carisma da dona Shirley, né? É, ela eu... era carismática. Ela mesmo. era funcionária? Ela era funcionária, depois o seu Jorge não. ficou viúvo. Aí ela. tiveram casar, casado, né? Não é normal, não foi? É. Esse negócio fala que teve um caso, então ele... é. tanto é que ele deu toda a assistência para ela, tem uns detalhes aí que eu não sei comentar. A gente só aprendi pela voz do é. povo, que a gente era muito amigo, ele mesmo comentava isso. É. Ele ajudou muito a PC dele, ele vendia artigos odontológicos, ele era assim, o, o comércio da região, que eu sei que eu ia lá e comprar, e que tinha gente de Biraci, de Delfinópolis, de Pedregulho, de Rifan, né? de todo lado, vinha comprar na loja do Cairala. Agora e o, e o Barão? O restaurante, isso aqui era só frequentado pelos fazendeiros, até o presidente Juscelino teve aí, né? Foi, foi no tempo do... Eu já é. era o Pio Pio, é. o Pio, Pio era um fundador do Basquete Franco, ali hoje tem uma subsede do Basquete, da história do Basquete, Se eu teve lá? Não. Cunhado, é é. vale a pena um dia se eu puder parar ali entrar lá com sua máquina. Ele tem a história do basquete, Bolo de balde Franca, desde Pedro Murilo Fuete, e que ele era um dos jogadores, dos, dos primeiros. Ele era banco do primeiro time de clube dos barcos que disputou o Campeonato Paulista. O Pio Pio, que é o dono, eu esqueci o nome dele, ele de Pio Pio. Ele chama. É. Ah, ah, eu... eu conversei há pouco tempo com o um, outro um senhor. Ô doutor, essa praça aqui. Na esquina fama... da... é, é. na esquina a Farmácia Santana. Riquíssima também na história da Franca, o Sr. Coutinho, que ele era sogro do Jair, Jair Jacinto. Ele foi o sogro do Sr. Jair Jacinto, todo mundo já falecido. Mas ele tinha essa farmácia Santana na esquina, que era como era até antes da normal, mas ele foi uma das primeiras assim, mais bem instalado com laboratório. O prédio continua até hoje, mas hoje lá é uma loja, já foi farmácia Raia, já foi outras coisas. Hoje eu não sei o que, que é. Porque eu não tenho andado muito mais é. há um ano que eu estou parado por causa do meu problema de saúde. É. O doutor, que bom. Você já percebe, percebeu agora o quanto de história nós falamos? Nossa. o quanto um, que ficou gravado aqui. Dá um livro, que, livro hein? Dá um livro, é. E isso é, vai sair uma é, Vai sair no, no, no, no Memórias e Vidas. E bem, é, onde é, eu depois vi. eu mando para o senhor e vai ser compartilhado em Franca inteiro aí. O pessoal sabendo dessa história. Aí, ó. Oh, Esse aqui daí. hoje é o responsável pela farmácia yeah. é Tudo bom? Qual Ali que é seu nome? Lúcio. É o um é Lúcio. Lúcio. Lúcio. Quem é o gerente mesmo? aí hoje? É. Tem luz mesmo? Tem luz em Lúcio. Tá cheio de luz. É, tá né? luz Ele é iluminado. é iluminado. Como tá? Graças a Deus, tô bem. bem? Sempre sou eu. Você me abandonou, hein? Então, vem para Vem pra cá. Ah, agora eu não posso é nem difícil, andar, estou né? difícil. Eu tive um câncer, eu tive. Teve? É, eu tive. Mas graças a Deus, segundo o médico já sarou, que estou só aguardando a alta em janeiro. Não estou uhum. nem tomando remédio mais, suspendeu o tratamento de injeção e de hack. Radioterapia, uhum. mas ah, eu estou muito. Sei, com as pernas muito fracas. Eu ainda fica um pouco fraco. Né? É. E, Nós estamos filmando aqui tudo Ele é meu conhecido antigo. É. Você conhece Ronaldo. ele, Ronaldo. O Ronaldo conhece. Ele Foi vereador, ah, mas ele trabalha com a máquina. Ele também tem deficiente. Eu estou registrando história. Eu é. gosto de história. O dia só eu quiser é, registrar é. a história da raia em Franca, cai com ele, então. Pronto. Aí, ó. Lá na esquina onde era o Barão. O não, barão. barão não, não. Ali é. era o Tubarão. Tubarão. tubarão. Bairro da, Bairro Bairro Bairro Bairro. Bairro. Mas ele estava é. falando da, da a farmácia Santana. Santana. É, não é do tempo dele, que onde é ali na esquina. Essa era esquina. Era a farmácia Santana antes de ser.. Aquela esquina foi, ali sempre foi, foi farmácia, né? Ali foi o... drogazil ou raia. É. Não que nem esquina. É. Fica drogazil. Era drogazil. drogazil. É, hoje é. o... saiu ali é o que agora? Agora onde a farmácia Droga Raia era um bar que chamava Bar Tubarão. É o bar do o, o então, bar o barão, e depois é, tinha que... o restaurante. Aí depois tinha o restaurante. É, o restaurante. Aí depois foi a farmácia. O tubarão é.. Eu lembro que o filho dele fez tix de guerra comigo, o Garcete. O seu Garcete. É. Ele era o dono do tubarão. E o Garcete fez tix de guerra comigo. Fazia, nós fizemos tix de guerra juntos. 1956. Ele está registrando o Franco, eu estou contando história para ele, de 1950 para cá. <risos> <risos> Mas é o que eu aprendi também, tá? ele é. tá enriquecendo é. a... tá os, os filmes é. que ele faz. É isso aí. Então, a hora que o senhor quiser é. mais Lúcio, vai dar é. a droga raia, chama o É, gerente. o Lúcio. O Lúcio. É. Falou então, meu irmão. Foi um prazer. Obrigado, meu Obrigado. Lúcio, tá de que vivendo. é o seu nome? Davi. Oh, Davi. Mas você não é de Pedregulho. Não, Daquela lá região. é família Davi, o político, o... Né, os é. políticos lá. Eu sou o senado. Davi ali da Nossa das Graças, da Marjane Castro. Ah, conhece, ué. Eu, o, irmãs, o seu tá? pai, o senhor tem um parente que é vitraceiro. É meu tio, seu meu tio. irmão da minha mãe. O, o... Minha Vai, mãe é... O ela... seu tio? O Adilce é primo. primo. Eu sou... É primo, mas tem um outro lá, que é o Davi. O, é o Antônio, o Antônio, Antônio é Davi. O Antônio é. também tá na cadeia de roda, né? Tá. É. Antônio, tá Mas ele colocou, ele colocou a prótese da... Tá... Antônio é meu amigo, tá, tá, tá. falador é. alto. É. Antigo, é. uma vidraçaria aqui na Ouvidor Freire, na minha época. É. É, vou Hoje lá, está lá, lá em frente ao é. junto com a gente. É. É. A minha mãe era Maria Ângela. Eu fui muito amigo dessa turma aí. Eu formei junto com o Bosco, que eu, ele é engenheiro. Em... Filho do Oswaldo Davi, tá. que... é, o, o Bosco. Se, se formaram Posquim. no Champanhão. Então, Champanhão é contemporâneo. Eu tenho fotos com ele tudo, nós fazíamos discurso junto lá na né? época, tinha uma escola de oradores, lá eu fui. Inclusive eu ganhei dois concursos de oratória lá, no colégio, Tinha um padre gostava muito disso, um arista e o concurso era nível de Franca, colégio Champagnat, Lourdes, ETC Industrial, é, e reuniu os tátumos do científico. Eu ganhei duas taças eu tenho lá. Eu estou brincando é. com essas coisas lá hoje. É Deixa mesmo. eu ver. É. E tem um então, se livro... é Davi, tinha que ser bom, viu? Esse cara isso tinha que é ser, bom. ser bom mesmo. É. Ô, doutor, ó, ó, quando a gente conversa com as pessoas, talvez as pessoas não dêem muito valor. A, a origem, o sangue, a família. A gente perguntar é, logo tá vai clareando. Olá, boa tarde, galerinha. Eu vou é. subir lá. É. Pegou? a é, é. gente mais ou menos, né? E, e esse aí é, é <risos> outro outro. Medita. Já, oh, eu, eu já vou, já vai, vou andar. Viu? Ô, Davi, ô, tá tá Lúcio, bem. obrigado a você. Viu? Obrigado a vocês, viu? A, a que bom Fiquei saber feliz de ver o senhor. Ah, eu tá bem aí vai recuperar cada vez mais. Bom, tá? eu passo aí um dia a hora que eu te Eu não tô saindo de casa sozinho. Dá um sozinho. grito com o Luiz, com aqui. Chama ele aqui Cheio. também. Ô, Luiz. Oh, Luiz. Faz favor, é, faz favor. Que coisa é coisa? Ah, eu tô melhor do que você ainda, viu? Você tem só quantos? Eu, eu, eu sei... não É 80 e quantos? 80, 80 redondo. Nossa, bem menino. Tudo bem? O meu, bem o bem. meu é oitenta e seis. Menino, e meu... eu tô com problema é aqui. Tá Prazer bom. com Você tá, tá vendo, vai com Deus. Pastor Ronaldo. Ah, é o Ronaldo? Ô, <risos> é. Ronaldo, Aí. e eu continuo com um problema sério na visão, né? Certo. Porque foram, foram sete cirurgias, num 15 no outro. Nossa, mas o que que é... É. Conversa com degeneração né? macular. Ah, então não tem. Eu já jeito. fiz aquela que é. Quase todo mundo faz, mexeu. Lá. É, ah não, catarata, catarata, catarata é brincadeira perto da minha. É, mas a, tá, tá, tá acabando também. Mas faz de novo. Vou bota o outro. <risos> é, é, porque eu vou a catarata. Você bota outra lente lá no, no ah, fundo do olho. Tá Meu né? querido, faz muito tempo que a gente não encontra. Não precisa de a história. É Carmen a sua esposa? Meire. Hein? Meire. Meire. Meire. Meire. É. Foi professor da minha mãe, a mulher dele. No, no supletivo. Ela é do supletivo. Ela está é. bem? Está bem. Tá, vocês estão Deus. todos bem? É tudo bem. bem. Fico feliz bem. em ver vocês. Qual viu, qualquer gente? dia não me encontrar. Tudo Fiquem com, com Deus. Espera um, um pouquinho, muito Luiz. O... Doutor Daú está contando história aqui da Franca antiga. A sua história é bem bom. Isso é muito bom. Viu? Sim, graças a Deus. A sua história é muito mais recente, né, Luiz? Ele, é, é. ele conhece é. mais coisas do que Não, ele, eu. Não, eu ele... cheguei depois. Que aqui anos você chegou em Franca? 51, mas saí, fiquei 10 anos trabalhando no Banco Brasil fora. Ah, então de 60 Agora... pra cá. O doutor fez coisas danadas aqui. Muito bem. <risos> Graças a Deus. Graças a Deus, eu tive sim. Oh, Ô, Luiz, a vantagem Luiz, é Luiz, essa. Ajuda. A gente fez o que pôde fazer. É. Não, não adianta querer fazer mais do que não, Deus já... deu para a gente é. a energia. Então, você gastou muito bem a energia que você recebeu Deus. de Deus. E eu fico feliz por isso. Mas eu vou fazer uma pergunta, espera um pouquinho. Ah. Pra... Você jogou bola, não jogou Luiz, você era bom de bola. Não, eu era mais ou menos. Eu joguei aqui na Várzea de Franca por muitos anos, um ano pelo Palmeirinhas, que já era é amador. Aí eu fui trabalhar no Banco do Brasil, em Goiás, e lá o nível era em, é, mais é baixo. Maior. Então eu joguei um ano pelo Séries Futebol Clube, onde a cidade em que Ceres. eu morava. Qual que é a cidade? Séries. Séries. Entendeu? É. Então, ó, tudo valeu como experiência. Graças a Deus fizemos que Deus colheu. E Quando me pergunta, escuta, é, Cruz, é ruim ficar velho? Falar ruim deve ser morrer com 20 anos. E eu, se precisava contar a história, eu conto história aí dois dias seguidos. É isso Doutor, mesmo. Doutor, é isso ou não é? Prazer viver. São Maranhão. São Maranhão. Aqui do Todo prédio. prédio ah, aqui. Quase que eu vim pra cá. Às vezes ainda dá certo. Às sei. vezes vai vir e a gente vai é. ser vizinho. Ô com Luiz, eles. conta aquela história do, do, do cliente lá do, do banco que você foi atendê-lo e ele estava bem nervoso, você chamou ele com uma palavra bem delicada? Não, então... é, é, é, que que é porque eu, eu a vida inteira eu chamo os alunos, querido, querido, querido, fui atender o balcão, o... sua vez, querido, o que, é que o senhor deseja? querida é a mãe, vai inferno, você não me conhece. E eu queria a foi eu falei, meu amor, eu estou sendo delicado. Amor, é a puta que pariu. Vá pro inferno. E aí desceu a escada e foi Você embora. Você não sabe mais quem é, graças a Deus. Um abraço, Luiz. Ele é um Oi, dos fundadores senhor. do PT de França. É, um dos fundadores. Ele foi vereador é. pelo PT, se não me engano. Acho que se não. não foi vereador, foi não. diretor. Ele, ele foi, foi, é, foi candidato a, a prefeito na época. né? É, né? Ô, ô, doutor, aqui eu tenho jeito de passar. Mas nós vamos não. falar de uma outra pessoa Sim, já estou indo embora, já tô indo embora. Deve é... tá esperando. Sabe por quê? Eu vou almoçar, na... é... Domingo eu vou almoçar na casa da minha filha, sabe? Não, então o senhor vai falando, nós vamos mandar aqui um pouquinho vai, pega... Sabe o quê? Passa então... em frente de novo a igreja. Ei? Ah, não, não dá. Aqui. Ah, aí, mão cá. É. Eu vou sair aqui por cima aqui. Saímos o senhor, novo, o senhor né? vai falar para mim da Agência Brasil. Do senhor ah, Geraldo ah, de, de ah, Paula. O Geraldo. E a dona Zélia. Era aqui, né? Agência é. Brasil. Agência mesmo. Brasil. Esse é o capítulo? Não. É, não? Por favor, tira o óculos. Quem é que é ele? Tira o óculos. Eu estou querendo conhecer. Quem é você? Quem é o senhor? É. Ah, tira a porta. está parecendo com alguém que nós estamos identificando, gente antiga do meu tempo, gente boa... Eu eu não, nosso caso, é gente que tem história gostosa. Se ah, eu, gosto, eu Esse, é de tirar a terra do Paulo lá, Da roça, eu também sou, muito orgulho. A gente tem orgulho de falar que é da roça. Da fazenda Barra Grande. Não, a Fazenda Barra Grande também muita canchaça lá na rua. E eu cunhado tinha fazenda lá perto. Eu sou parente do Romano. Ah o Rubens de Freitas? Os Freitas lá, o pai do Rubens Freitas, certo? Sim, sim. Que eu não conhecia, Ele era.. Era primo do meu pai. O Rubens foi meu amigo de igreja, nós rezamos muito. É. Junto? Foi. foi. É junto. Lá em Rio lá em Ribeirão Preto. É. Não, então a noção que o barco freio, mais do Era mais vamos conversar uma hora. Mas era um homem honrado, Como é seu assim, é nome? Paulo. Paulo? Paulo Freitas. Paulo Freitas. É. Um dia ele vai passar aí é. para Deus para contar a conta história. aí É. Eu sou o doutor Daú, o antigo dentista de Franca. É. E Ronaldo? Ronaldo, Pastor Pastor, Ronaldo. Pastor Ronaldo. É, falou! Aí, ó. Oh, oh. Pode ir direto? É, depois a gente Construir some e a... já... Oh. Aí o senhor pega o senhor, o senhor percebe que nós precisamos de conversar mais ainda? Aqui também teve uma pessoa muito importante é. para a Franca, o, o Silva. Relojoaria, na época. O... Relojoaria, eu não e... tenho mais esse negócio é. de... Relojoaria, a mola do relógio, o ponteiro Não, acertava. ele chamava, acertei é. o... O filho é. dele, aquele foi José Luiz Silva, é. famoso, era filho dele, e... Caio Silva. Caio Silva. Ô o, o, doutor, e a Lurdinha Alivieri, como é que é? Ele... Lurdinha Alivieri, é. ela já é lá na frente daquela faca amarela. É. Se eu que... quiser a porta é. É passar em frente. Nós vamos passar e vamos subir lá, eu quero deixar o senhor. Mas que. que... Que domingo abençoado foi aquele... hoje, é dia 30? Há poucos dias agora, um Olivieri, filho da Mainha, o Olivier, que acho que era filho da Lurdinha, é. com irmã, o Mainha é. Olivieri, casado com o Olivieri. A Mainha o, o, tinha casado com aquele médico, é. Dr. Flavio, né, o doutor é. Flávio, o doutor que tinha ali na, na praça. Na Zona da Esse conjunto aqui agora é da Magazine Luiza, <risos> né? Quase que o quarteirão inteiro. Quase o quarteirão. Se não me engano, Dona se... Luiza. acho que salva só a Esquininha lá, o resto é tudo dela. Pessoal. Que potência, hein? Potência, né? É. O que, que é eu... eu queria falar, o senhor queria falar sobre o Bahia. Ah, é. o moço ganhou 10 milhões aí, se for, sabendo. O Flávio é. Oliveira, que é sobrinho é. da aí. É, nós falando... É, da Loteria. Nós aí, falando... entra... É, do do Magazine Luiza. Uma Loja Magazine é. Luiza. Não tem carro atrás, não tem gente e a gente fica mais tranquilo. Esse mas meu almoço já... é uma hora, a mulher está é. preocupada porque às é. vezes eu, eu é. tenho tido uns apagões, mas faz não, tempo que não tem. E ela fica preocupada que pode acontecer de novo. É. Eu tive um apagão que eu dei um trabalho medonho e eu não fiquei sabendo. Depois, é. que, quando eu acordei, a ambulância estava lá em casa do IDPS com o médico e o enfermeiro. É. Aqui é, é a ótica união do meu amigo lá. Eu não sei quem é, é. De quem que é? Os é meninos lá. Era do Jonas e do... Como é que chama o outro? Me faltou o nome. aí Faz parte. Faz parte, nossa. Gente, a esposa dele é Borges. Dona Borges. Dornísio. Ornísio. Eu fui sempre cliente é. da... É. Ultimamente era do de... é. hospital regional, agora estou no é. Unimed. Do... Essa casa velha que tinha aqui, do Sorgino Caleiro, eu vi demolir aqui. essa casa. é. Não, e essa é. também, né? É, essa esquina aqui. é a esquina. As duas esquinas eram é. dele. Era dele. Era, Na... é, foi é. isso mesmo. O última saída aqui, estamos demolindo lá uma parte agora, foi o do casado com a Berta Caleiro lá, o, o Sr. Milton, né? Milton Caleiro, Milton Jacinto Guimarães. Milton, né? Porque Vasco. ele casou com a família Caleiro famosa e passou a assim lá Milton Caleiro. <risos> é. oh, foi bom, hein? É. A ah, Augusta. Augusta. Está é. inválida. É. Até está com uns 90 anos, né? Tá vendo lá no coração. O chinho de cuida dela. Meu filho. Tá Cuidado. A história é bonita. A Unimed aqui, esse aqui é prédio novo, né? Tem é, é, já estava tá com uns 10 anos daqui. Tá aqui o, o senhor ia entrar ali, depois ele percebeu que estava com mão Aqui. Era um... tinha um Macedo aqui, que era um... não sei se era o Faiate... Ah, consertava a máquina de escrever. É, que consertava <risos> a máquina de escrever. Eu as Olivetti Vertia. Exatamente. Essas casas aqui. Olha né? então, aí, ó. Tá mudando, né? tudo estacionamento. Esse estacionamento e... funcionava Essa. direto. aqui minutos. em frente ao o... Que Aqui morava o Geraldo de Almeida. Geraldo. Paulo Rubens. Tá escrito, a tá vindo. É, quando eu caio na mão dos herdeiros, eles ficam obrigados pela herança, né? O... A PCD é ali, a barca onde construiu é... o prédio. Ali, ao lado do César, ali? É, ao lado dessa casa, né? O, o, o professor lá, é, desembargador, não sei, escreveu o um livro e falou que a reforma agrária não precisa ficar preocupado. Porque a reforma agrária boa é a natural. Uhum. Ela é feita na cama e no cemitério. Na cama você faz os filhos e depois reparte uhum. a, a fazenda, né? É. Porque não tem fazenda que dure, né? Exato. E não tem riqueza também, que dure, igual, Passar né? devagarzinho é. a placa grande da PCD perceber que... Ali, é. Ali é. é. Eu conheço, sabe quando eu. eu, é. eu li, olha lá, a placa lá, lá. É. Agora nós vamos chegar em casa lá. Vamos, vamos lá, Ô, doutor, mas que coisa boa a gente conversar. Que bom o senhor ter feito isso comigo, é, o senhor fez uma caridade muito é, grande. E eu que fiquei honrado de fazer uma história de uma pessoa tão especial e ter um, esse privilégio de registrar um pouco da Frankfurt, né Isso aqui é do Abud, como é que chamava, sou Jorge? Não, é, não, né? não é mais dele. É, era um deles, a, do deles. Leite, né? O é, não sei nem de quem era. Jorginho, o Jorginho é. Jorginho. Jorginho Abou, queijo imperador. Era, era filho do São Jorge Abou. Exatamente. Eu conheci e o queijo famoso, o queijo imperador. É, é, é. Foi com eles aí que surgiu aquela briga, né, Gozoim com o Jussara. Tu conheceu? Não. Quando instalou o Jussara Que começou o leite. É pasteurizar. Pasteurizado é. O Gozoim era contra o algodiano. É. Então o Gozoim apoiou o, o imperador, que era o leite do. do Abude. Abude. Aí a briga entre Abude e Jussara, teve até uns tiroteiros, umas coisas aí. Teve umas manifestações fortes, uma né? Quem ah, registrou que isso tratado. aí foi o Luiz Cruz, tem um livro que ele ah, registra. Então, é capaz... é, então, Luiz Cruz, as manifestações, isso é Porque desempregou muita gente, porque os carroceiros que pegavam o leite para distribuir. É. E depois chegou o leite é, pasteurizado, até... Né? Acabou a... a o emprego... Mais... Nós então vamos descer ali na porta e deixar o senhor lá e eu vou votar. Ah, eu ainda não votei, não. É, mas o senhor pode parar na porta, né? É, eu paro lá. O que vai lá para ajudar? Não, não, pode ficar é? tranquilo, pode ficar tranquilo. Ô doutor, que coisa boa a gente contar essas histórias. Puxa. Aproveitar. Eu acho que o senhor podia parar, entrar em um monte entre os professores. O senhor entra é. na diretoria. Não, mas eu quero deixar o senhor na porta da casa não, do senhor. Mas... Aí eu... Ah. Ele fala assim, como é que esse moço pegou outro do meu pai aqui e não deixou? Não, mas... aí mas, tem mas um... Aqui, ó, na rua Marrechum, É. sobe é. em casa... Eu vou descer... Essa mas casa que desce. branca... Mas eu desço ah, depois do outra. rádio. Exatamente. É, depois lá. Mas eu vou deixar o ali, senhor... Maria, onde é que está entrando esse carro? Deve é. ser... Não, não, na outra, na outra. Não, né? eu vou descer ali do, no, no, no, do, no hospital... Lima. Fernando e... Lima. É. Fernando Lima. O doutor José Lancha, filho, sempre morou aqui, né? Ele é, mora ainda aí. É, não, ele não, a filha dele. A é. mulher com, com, a, com uma filha que é solteira. É, dona Índia. É aqui então tá o Homero Alves. Eu, eu acho que o senhor pode aqui. vir aqui. Não, aqui, não eu vou, vou passar, aqui, faço ó. questão. Faço questão de deixar o senhor lá na porta da casa do senhor. O senhor pode parar ali é. e entrar por aqui. É lá Fiquei bem mais é. perto, agora fica só... A... Aqui é o, o hospital regional, né? Então, Filmando. Antônio Rodrigues Alves, que é o pai dos Rodrigues Alves, lá que nós comentamos, né? É. Ele que foi o que patrocinou a construção desse hotel. Ficou para os filhos de doutor Alberto, no hospital. É, é, hoje a é. gente já... Isso aqui, quando o senhor chegou dentro. aqui, isso era mais brejo, né? Ali era um brejo, ah, tinha uma pô. cerca de arame. É. Era, era, era, era o córrego do... Cubatão? Cubatão, corre de Cubatão. É. Aqui eu vi eu instalar, vi, quando eu comprei aqui não tinha as não, não tinha. casa não tinha também. eu construí, eu comprei é. por seis mil reais do Vinícius e do Dr. João Roque. aí, olha eu fiquei tão contente, eu queria ver se está todo mundo lá esperando o senhor na porta. Tá na porta não, mas é. que tanto, o senhor dá uma é. buzinadinha. é. Doutor, mas fiquei muito feliz. E minha filha vem me buscar é. para almoçar, porque todo domingo é. meu genro gosta aqui, de bem. cozinhar. Aqui. Aí. é. meu genro gosta de cozinhar e eu é o que de é. Deixa eu ver alguém que vai vir cá buscar o senhor, aí a gente vai terminar. Dia, dia é, 30 do 10 de 2022. Eu vou votar no 22 e no 10. Tarcísio. Eu, isso 10, 20 anos, que bom, hein? Eu, eu vou, já votei. O senhor já votou. Nós estamos vivendo um momento muito especial do Brasil, né? É. De mudanças profundas, né? Profundas. E eu tenho todo o meu o respeito, a minha admiração o, o que está acontecendo no, no, no, no nosso país. A gente tem que falar isso registrando, porque nós passamos um sufoco muito grande, né? Com corrupção. É. Né? E agora podemos melhorar isso aí? A gente vai melhorar Sir, no voto. O senhor viu ontem um, uma, uma, uma notícia de tele, de, no WhatsApp é. que a minha esposa leu. Já estão acampados, não sei se pode falar. É, aqui, pode. Lá em Brasília, é. tá, tem um acampamento outro muito grande lá, Isso é um, que um, diz que depois das Eles vão começar a invadir. É. Porque aí já vão ganhar o respaldo do, do, do novo presidente se ele ganhar. Mas não ganha. Não, não, se não. Deus quiser, não. É. Doutor Eu vou descer. O é desce. Nós esperamos, eu vou esperar o senhor entrar. Ah, eu vou tocar a campainha. Será é. é que você se reconhece o senhor? Ó? Você fala assim, ah, eu tô querendo é. almoçar, arranja um prato de comida aí para mim. Doutor Daú, eu fiquei muito você bom. não quer almoçar com a gente? Não. Obrigado, doutor. O gênio faz comida sempre, faz para mais um. É. Oh, muito... Um dia nós convidar, só senhor vem almoçar aqui. Vai vamos ser começar, uma alegria para a gente. Eu vou combinar, que ele tem que fazer, ele faz muito bem. É. Ele é muito bom cozinheiro. O senhor foi bom cozinheiro ou não? Não, eu... E churrasco? Nada, só para comer. <risos> tipo, comer e pagar, é, gostei, gostei isso gostei. Fazer. Mas fazer não, é, não tem esse dom. Viu? Tem uma história, ó. Toca que é. lá. Vamos ver se vocês vão atender o senhor. O doutor o que coisa boa a gente poder conversar. É. Olha lá. Ele está procurando um prato de comida aqui, ó. Vamos ver quem vai chegar lá. Aí ó, doutor, doutor, doutor Daú, chega aqui perto aqui ó. é um casal muito simpático. Ó, fiquei muito contente, viu? Ah, a senhora. Bom dia! Bom dia! A senhora, senhor ficou... vai bem? a senhora ficou de fora agora. Tudo bem? A porta fechou, não tem chave? Não, não. Okay. A chave, você tem chave. Tá lindo, tá lindo. Tem. Não, a chave está tá, oh, virada. Nós fizemos uma história tão bonita hoje. É, que coisa boa. É história de leigo. Eu não sou um historiador, mas também nós conversamos até com o historiador. Tá boa. E eu fiquei muito contente porque ele tem lances tão preciosos da Franca, né, quando ele chegou aqui é verdade, na cidade. É verdade, mas muitas, muitas pessoas não dão valor, né? É, mas eu vou falar para a senhora, isso precisa de ser registrado e precisa de ser pesquisado daqui uns 20, é, 30 é anos, sabe quem vai pesquisar, pesquisar isso aqui? São os bisnetos da senhora, os netos, eles vão falar assim, puxa, meu avô, meu bisavô, e ele falando do, do, do avô dele... Olha que então, coisa é. chique, não é? A gente fica emocionado. Eu quero agradecer muito a atenção. Oxi. Doutor Daú, valeu. Valeu. Ah, mas. É. é. Ele, para despedir de mim, ele falou assim: hoje foi uma data muito importante. 28. Não. 28. Não. 23. 22. 22. De 1922, Nós votamos para o mesmo candidato. Tentando salvar o Brasil. Eu salvar o Brasil. Mas eu estava eu, vendo agora ali o Japão, o Bolsonaro ganhou. Porque lá eles lá é. votaram. Mas na Austrália na Nova é, Zelândia. A, a, o Lula a, a população é pouca, é é a diferença é pequena. Quem, é, quem vai decidir essa eleição? Londres. Minas, Gerais e, não, Minas, Minas Gerais e São Paulo. Minas Gerais e São Paulo. Rio Grande do Sul pode decidir porque os dois candidatos são Bolsonaro. O, o, o Leite, ah, é, Eduardo Leite? É, o Eduardo Leite, ele, ele aderiu ao Bolsonaro. Ele ah, percebeu, é. é. Foi, não, ah, o PSDB sempre foi contra o Bolsonaro, o PT. É. É. Então, vamos ver. Nós estamos aguardando com grande expectativa e tá vai ser uma festa de grande. Nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus, porque é. a gente não sabe não, nada, né? Eu não tinha pensado nisso. É. Os dois e candidatos fazendo lá... fazendo nossa parte. Nós né? gente... é. Bora. E agora eu vou tirar uma uma dá uma honra aqui o bolsonaro trabalhou esses dias hein Nossa, com os acordos sim. que ele fez é. e viajando ele tá são é, minas Gerais e Arágio, cena, tá, um, é preciso a gente dormir nota na é, dele. Ele, tá ele já está cansado disso. Deus seja louvado Vai dar Amém. tudo certo. Se como Deus quiser. Ser, bom certo, bom. Obrigado por né? tudo, viu? Obrigada, um bom dia para senhor. Fala tá? o nome da senhora completo para ele. Que... É. Vem aí uma hora. o é. um nome completo. É. O seu nome. Maria do Carmo Lima Belizardo. Eu já contei Lima a história da, dos parentes dela, político Pereira Lima, Vicente Paulo é. Lima. É, Ela é, tem sangue político, por isso que ela está assim. É. Opa, é, é meu. Oh. Parabéns. Obrigada. Aparece aí uma hora. Aura, vamos, a hora vão vir, vir conversar mais. Tá bom? Valeu, doutor. Valeu.